para nós começar a continuar do vídeo eu vou começar lá no começo vocês podem ver que as cartas tá tudo encarreadinho aqui até chegar lá ó aí o maurício vai estar tá lá com a vara iônica lá já pode perto chegar ele risco, já tá com né? a vara iônica ali dois ó metros. preparando ali já para vir vai perto um pouquinho dois, é dois metros. vou passar agora aí. é o seguinte aqui ó eu vou fazer o comando para ela de voz mas eu poderia fazer o comando só em pensamento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 já vou deixar até virado essas cartas então esse é o três de copa agora eu vou seguir daqui para frente ó. aqui ela tá cruzada em cima do três aqui ela vai aberta agora ela não vai cruzar mais nenhuma carta e assim agora nós vamos sair lá nós vamos cortar Ó, vocês vão ver que ela não cruzou em nenhuma carta dessas. Agora que chegar aqui em cima do 3, ela cruzou. Aí, ó. Por quê? Porque é o 3 de copa. Esse aqui é o 2 de copa, que nós já fizemos. E esse aqui é o Ice, que nós já fizemos. O Edson vai dar uma mostrada nas cartas aí, ó. É o ar de copo, 2 de copo, 3 de copo e ele segue até o 10 de copo. Agora nós vamos dar um comando, o comando com 4 de copa Vai onde? Você só cruza em cima da carta que for o 4 de copo. Desse baralho, as outras você não cruza. Ó, 1, 2, 3. Quatro, ó as horas cruza que vai quase para trás então aqui ó tá o quatro, é o 4 de copo mais perto mais perto não quer nem eu falando essa distância e ó você foca mais só as horas agora aqui ó ela tá cruzada se eu voltar para trás ela descruza se eu for para frente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 nós vamos voltar ó vocês veem que ela não nem nem se mexe em cima dessas cartas ó eu estou parado em riba da carta nem mexe ó. aí ó agora ó, nem nem se mexe em riba disso aqui agora quando eu chegar em cima do cinco vocês podem ver que ela vai cruzar sozinha ó ah, ela cruzando ó mas eu estou em cima do cinco ela não vai cruzar nessa não vai cruzar nessa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 é um pode fazer isso. Agora nós vamos daqui para lá, vocês vão que ela vai cruzar só na seis. Essas outras aqui ela não vai nem se mexer nela. Aí, nem se mexe. Agora ela vai cruzar. Ela cruzou. Um passo para frente ela já descruza. Agora ela vai descruzada até a última, até chegar lá de ontem. Agora nós vamos dar o comando para a sétima carta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 Ó, nós estamos em cima do oito então ela cruzou, por quê? porque a carta que está embaixo é o oito de copa outra coisa que vocês têm que perceber ó, que eu cruzei, desci, vivei a carta as varas estão tá, tá aqui, ó eu vou levantar as varas para cima e elas vai cruzar ó. por quê? porque ela está com o comando agora eu vou para frente ela vai continuar assim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 ela fica muito pertinho, não dá como você dar os três passos vocês veem que eu dei uns passos em miudinho então deixa ela na base de um metro e meio, que dá bem para você dar uns passos de meio metro cada um agora eu vou dar uma continuidade aqui que é o três tirando vou retirar o número dois e esse vídeo vai pro canal agora à tarde, esse aqui é o é o AIS é, é o AIS, uma boa. É, o Ais. É, o Ais. E é o último é a primeira carta do baralho número um é isso e agora até o próximo vídeo amanhã que amanhã nós vamos fazer mais uns vídeos legal uma boa tarde